palavra é especial. Ai, é especial. Não, não sou especial. Assim, assim me dá um é especial. Ó, ah, grau. Só tenho óculos. Tá vendo? Eu não tenho nenhum grau. Nem leve, nem alto, nem forte. Não existe. Legal, né? Não tem gal. Se tiver um gal, assim o tal dando óculos. Assim o não tem gal. Essa que é a correta palavra. Ah, sim. Eu não sou Angel, eu não sou Angel, não sou Angel, não sou Angel, eu sou aquela mesma coisa, um anjinho, eu não sou, gente, eu não sou nenhum anjinho que me dá a mão Pra a cabeça da rua, não é pra ir pra ir pra ir na praia ou para ir shopping. Tá aqui a perna na mão? Sou um anjinho para trás de vocês? Sou uma coitadinha? Não, eu não sou. Estão uh -uh. enganados. Não é. Não para. Não é nada, tá. Sim, tu dá um. Uma coisa que eu lembrei. Então, gente, por favor. Especial, onde é a palavra mesmo? Hummm, tem de água, como é A história está não? Eu me lembro que eu estava no aeroporto e que queria vou um caixar em mim. Tá quê? Cachar achar coisa de uma criancinha? Você é especial para isso? Enganados? Não sou especial. Não sou. Nem especial, nem hoje, nem nada. Eu sou assim. Eu tenho orgulho. É. Morri. Ai, ai, minha barriga. Estou doente. Eu não sou doente. Não sou doente. Aqui estou aqui, olha. Como não brilhar? Será que você doente? Não sou doente. Não, mesmo. Ó, oh, gente, olha. Você vai dar. Stop! Falando que tá doente, eu tomo água. Adorei essa. É isso. Não sou doente. Eu repito várias vezes. Porque assim me dão, não é tipo de doença nem dor de cabeça Não dor de barriga Se ficar é doente, é pra ficar de cama É provável que a síndrome de Down Não é nenhuma doença hum, hum, hum, hum, hum. Não para Fica aí A síndrome de É uma questão genética Entendeu? Ao todo, não é anjinho, não é, não é doente e não tem gal. Não é, não é especial. É o que afinal.